Olha, pessoal, onde que a gente está hoje. Lá, ó. Campus Party. Vamos entrar e ver o que, que tem nesse ano, hein, pessoal. É isso aí. Abraço. Até mais. Eu tô aqui com o Renato. Ele organizou algumas palestras no palco Experience. Dentro da Campus Open, que é a parte gratuita da Campus Party. Renato, fala aí pra gente quem que você trouxe, o que, que você organizou. A gente trouxe aqui no Palco Campus Experience alguns podcasts. Sexta a gente fez uma atividade Marvel e descer no cinema, e sábado a gente fez Papo de Bar Podcast. A ideia foi trazer pessoal de vários podcasts diferentes. A gente trouxe pessoal do Podcast, do Renegados Cast, do alguma coisa cast, do nosso cast e também o especial que foi o Thiago, da página História em Quadrinho. A gente fez várias atividades. A... A que teve hoje foi o Pablo de Bar Podcast, que a gente conversou a respeito do podcast em si. E a gente também sorteu livros, guia básico do podcast. Foi muito legal. Teve duas horas de duração e lotou. E está foi... sendo muito legal aqui o evento. Obrigado, Renato, pela sua participação. Hein? Fala pessoal, tô aqui com o Febrini e a Kellen, eles são, eles fazem parte do, do podcast Alguma coisa cast. E Febrini, como tá sendo pra você essa experiência aqui na Campus Party? Cara, foi muito maneiro, eu pensei que a galera ia ficar mais retraída, tá ligado? Mas a galera trocou ideia pra caramba com a gente no palco, fez pergunta pra caramba, interagiu mesmo, tá ligado? Tem muita gente querendo começar podcast, fizeram perguntas como começar e etc, a gente trocou ideia maneira aí, foi foda. E para você, Kellene, como tá sendo essa experiência aqui na Campus Party? Também tá bem bacana, eu, não, no caso, não participei da palestra, mas assisti, achei bem bacana. Essa questão da interação também do Febrini. E o problema também é que aquele palco do, dos robôs né, acabou atrapalhando um pouco, porque a galera gritava demais e acabava atrapalhando na área de você tá vendo outros tipo outros eventos em volta. Né? Mas, no, no modo geral, achei bem bacana, é uma experiência legal para quem quer conhecer. É isso aí, pessoal. Já já a gente traz mais pessoas aí pra falar com a gente. Fala pessoal, estou aqui com a galera do SciCast, vocês são o... Ronaldo Estrela E Como que está sendo a experiência de vocês aqui hoje na Campus Party? Cara, essa semana foi muito bom, porque nós conseguimos pela primeira vez emplacar duas palestras, três workshops, mais esse meet que a gente está fazendo com os fãs aqui do lado de fora. Comparado com o ano passado, que a gente não tinha quase representação nenhuma, era só um bannerzinho, um cantinho... Uma conversinha pequenininha com quem ainda, com os poucos ouvintes que a gente teve. É, nesse último ano a gente teve um, um crescimento muito bom e está sendo muito legal ver essa resposta do público esse ano. E para vocês? Eu acho o mais legal foi toda a interação com a galera do, os ouvintes que vieram conversar com a gente, também a gente conheceu outras convidados que a gente já teve, conhecer eles pessoalmente, isso foi, foi bastante importante. acabou ah, sendo é uma grande bagunça, né? Uma bagunça divertida pra caramba. A gente veio aí fez o nosso trabalho, a nossa divulgação, né? Se divertiu pra caramba, conheceu um monte de gente legal e os ouvintes vieram também. Então foi uma grande festa pra gente. Né? Eu acho que pra, pra mim, pessoalmente, a, a maior diversão foi conhecer os colegas ao vivo, porque nosso podcast, nosso nosso projeto, ele é todo colaborativo na internet, então ninguém se conhecia pessoalmente aqui. Tudo começou com uma brincadeira, ah, vamos fazer um podcast sobre ciência, Ninguém se conhecia, os caras só batiam papo pelo Twitter, pelo Facebook. E agora a gente está finalmente se encontrando e colocando aqui a cara, a mostra né? dos ouvintes. Obrigado, pessoal, de coração. Nós do Mostrar agradecemos muito a participação de vocês. Obrigado. Obrigado. Pessoal, é, queria trazer aqui pra vocês também uma, uma coisa que tem na Campus Party. Normalmente a gente vem em eventos de anime, eventos de mangá, que são os cosplays. E nós estamos aqui hoje com o cosplay de quem? Cal Drogo é, e a Cali. E como que está sendo para vocês trazer esse cosplay pra Campus Party? Bom, a gente já tá... eu participo aqui faz uns 5 anos, esse é o segundo ano que a gente traz cosplay para campus Esse ano a gente conseguiu ganhar o campeonato ali de cosplay lá, de... lá dentro Tá sendo bacana, a repercussão tá sendo boa, tá sendo bem bacana estar aqui E pra você? E pra você? Ah, eu tô achando ótimo também, é o segundo ano que eu venho é, Ano passado a gente fez um cosplay diferente e esse ano a gente trouxe o casal Drogo e Galesi. E o pessoal tá abordando bastante, a série é sensacional e a gente é apaixonado pela série. A gente faz o cosplay em Curitiba também, participa dos eventos de anime lá. Nossa, eu tô adorando. Bom, muito obrigado pela participação de vocês. Parabéns pelo campeonato. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. estou aqui com o Paulo, que ele é responsável pela Robocor, que é a empresa que organizou a guerra de robôs aqui na Campus Party hoje. Paulo, como foi organizar esse evento? Como está sendo para você ter essa visibilidade? É, eu já vi há muito tempo já a guerra de robôs e hoje assim ganhou uma visibilidade enorme. Como que está sendo isso para você hoje? É, isso está sendo muito legal, né? inclusive agradecer o submarino que está dando essa oportunidade aqui para todo mundo, para as equipes também, expor todos os projetos. É, assim, é um grande desafio, né? porque a gente está colocando 12 equipes com 28 robôs numa área bem pequena. A gente está fazendo um evento dentro de um stand. Né? Mas são excelentes robôs, né? os que estão aqui são os melhores das nossas competições. Tanto que deram um show aí para o pessoal, foi um evento excelente. né? Foi, foi muita gritaria e muito metal voando para tudo quanto é lado. Sim, ah, essa é a ideia né, do combate de robôs, é você, através dessa destruição que você tem desse entretenimento todo, você despertar o um interesse no pessoal por engenharia, né, por tecnologia, programação. Paulo, muito obrigado por essa participação aqui com a gente. E vai ter outros eventos, a gente vai se encontrar de novo. Com certeza. Inclusive, já avisando o próximo evento que a gente vai ter, vai ser é, em Corpus Christi, agora em junho, se não me engano, é por volta de 4, 5 e 6 de junho, no Instituto Maior de Tecnologia em São Caetano do Sul. Quem puder participar, aproveita, temos aí uns 3 meses até a competição, dá tempo de montar alguma coisa, pode vir, com certeza é um lugar excelente para você aprender, né? por mais que você não faça um robô é, bom assim, ou até mesmo né, competitivo na, na primeira edição, Vale a pena só você estar tá nesse ambiente, com esse pessoal que né, gosta muito de compartilhar as informações. tal acho que é isso que vale. Muito obrigado, Paulo. pessoal, tá acabando mais um Cine Mostarda, espero que vocês tenham gostado teve diversas atrações bacanas aí no nosso vídeo espero muito que vocês gostem, beleza? Um abraço!